Olá Guerreiros, sejam muito bem-vindos à Última Meditação do Ano. Eu sou a Daniele Mondini, professora de Yoga e de Meditação e eu vou te conduzir mais esta meditação guiada, a última deste ano. Nossa última prática será regida pela presença da Lua Minguante. Por isso, vamos fazer uma prática especial. Vamos prestar mais atenção à maneira de fazer nossos pedidos, de nos conectarmos com essa energia lunar. Antes de começar a prática, procure um lugar bem tranquilo, onde você possa relaxar, sem ser interrompido interrompida. A lua minguante ela não invalida os desejos. As pessoas podem continuar vibrando com esperança. Porém, durante essa prática, nós vamos alterar a maneira como nós vamos fazer os nossos pedidos, como nós vamos expor os nossos desejos para este próximo ano. Aproveite para fazer respirações bem profundas, usando toda a sua capacidade pulmonar, porque isso sim vai ajudar a relaxar o seu corpo físico e mental, te levando para um outro estado de consciência. Durante toda a prática, se por acaso você perder a sua concentração, respire profundamente novamente e visualize uma luz lilás entre as suas sobrancelhas no chakra do terceiro olho. E cada vez que você se desconcentrar ou perder o ritmo da meditação, você pode inalar profundo e visualizar esta luz lilás para retornar à prática. Para começarmos a nossa prática, te aconselho a desenhar um pequeno sorriso no seu rosto. Agora nós vamos fazer um repasso de todos os acontecimentos deste ano, passando mês a mês, de janeiro a dezembro. Inale profundo e visualize tudo o que aconteceu de positivo e também de desafiador no mês de janeiro. precisa raciocinar muito, deixe que as coisas mais marcantes virão naturalmente na sua cabeça. Agora visualize os fatos que aconteceram em fevereiro. Passamos para o mês de março, traga à sua memória tudo o que foi marcante durante este mês. Lembre-se do que aconteceu agora durante o um mês de abril Maio. Você pode aproveitar e conectar também com as estações. Se isso facilitar para que você lembre... Junho Julho. Agosto. setembro Outubro Novembro. Dezembro Fazemos um apanhado de todos os acontecimentos durante este ano e agradecemos por todas as conquistas aprendizados, alegrias, vitórias. E também agradecemos pelos momentos mais desafiadores, porque é através deles que nos fortalecemos. Agradeça todas as suas conquistas a nível físico, a nível mental, emocional, material. Sorria para você. Você superou mais um ano. Subiu mais um degrau. Passou para uma nova fase. Parabéns. E não desanime se por acaso você ainda não conseguiu conquistar todos os seus desejos e metas. Porque a boa notícia é que você ainda tem um ano inteiro para tentar outra vez. Por isso agora chegou o momento onde nós vamos expor ao universo os nossos desejos, os nossos projetos para o próximo ano. Porém, como nós estamos na lua minguante, é interessante que você peça para eliminar aquilo que você não quer, para evitar de correr o risco de minguar os seus desejos. Depois, quando passar esta fase de lua minguante, aí sim, você pode voltar a fazer os seus pedidos normalmente. Então, basicamente, o que vamos fazer é desejar para que seja eliminado determinado problema, crença limitante ou densidade. Eu separei algumas frases para poder te ajudar. Respire profundo e repita comigo frase a frase. Eu desejo eliminar a enfermidade. Eu desejo eliminar a pobreza. Eu desejo eliminar a solidão. Eu desejo eliminar as desarmonias. Eu desejo eliminar a procrastinação. Eu desejo eliminar a falsidade. Desejo eliminar os pensamentos negativos. Eu desejo eliminar a mania de sempre ter certeza e razão. Eu desejo eliminar a ignorância. Eu desejo eliminar a tristeza. Eu desejo eliminar a falta de segurança. Eu desejo eliminar a ansiedade. Eu desejo eliminar as brigas, as desarmonias. Eu desejo eliminar toda e qualquer relação tóxica. Eu desejo eliminar a falta de concentração, eu desejo eliminar a gula, eu desejo eliminar a avareza, eu desejo eliminar a luxúria, eu desejo eliminar a preguiça. Eu desejo eliminar a falta de respeito. Eu desejo eliminar a vaidade. Eu desejo eliminar o orgulho. Eu desejo eliminar a ira. Eu desejo eliminar tudo aquilo que limita o meu poder de expansão no universo. Eu desejo eliminar qualquer sombra e densidade da minha vida. Eu desejo eliminar a escuridão. E agora é a sua vez. Você pode aproveitar esses minutos para eliminar algum assunto em particular que esteja molestando a sua vida nesse momento. Respire profundamente. Sorria uma vez mais. Tenha a certeza que os seus pedidos, que as suas petições serão aceitas para este próximo ano. Elas já foram recebidas pelo universo e com o coração cheio de alegria, amor e certeza na vitória. Eu desejo a todos vocês um feliz e próspero ano novo, que seja um ano de muita saúde de muita paz, de muitas alegrias e vitórias e que eu possa, por um ano mais, estar aqui conduzindo você durante estas meditações, te ajudando a meditar um pouco mais, a relaxar o seu espírito, a sua mente e o seu corpo físico. Agradeço por você ter acompanhado o canal por mais este ano e por estar aqui. No Arte de Mudar, junto comigo. Muito obrigada. Um feliz ano novo. Namastê.